Eu me sinto extremamente grata por conseguir ser exemplo, por conseguir trazer qualquer tipo de benefício para diversas mulheres. Bom, eu sou a Carol Prats, eu tenho quase 35 anos, e às 7 eu trabalho com microalimentação. Foi onde eu me descobri como também empresária, então, eu venho há sete anos trabalhando com autoestima de mulheres na parte de micropigmentação de sobrancelhas, lábios e olhos e aí o bichinho do empreendedorismo me picou e eu acabei expandindo sempre a fim de oferecer algo mais. Eu vim de, de uma criação que a minha mãe já trabalhava com isso então, desde os meus 15 anos, eu pude observar de perto é, a felicidade das mulheres em vê-las com autoestima mais elevada. Inúmeros casos de pessoas que elas se organizam para realizar um sonho comigo. Tanto é, que seja só a parte facial, né, mexendo nas sobrancelhas delas. Mas a que mais me tocou foi um caso de mama, de uma cliente super jovem, que ela teve um caso do câncer mesmo em uma das mamas e ela acabou retirando as duas já por prevenção. E aí, depois que passou tudo, né, a pior parte, ela me procurou para que a gente fizesse aquela cerejinha do bolo e nesse caso eu precisei desenhar as duas por completo. E aí naquele momento que eu estava desenhando, teve uma parte que eu olhei para o rosto dela e ela estava sorrindo, assim. É, o olho dela brilhava, o o sorriso dela por nada assim, ela só tava muito feliz de estar tá realizando aquele procedimento e naquele momento eu precisei me segurar, normalmente eu sou bem forte, né, porque a gente se acostuma a lidar com isso diariamente, mas naquele momento tocou demais, assim, meu coração. E a gente presentei as mulheres que passaram por um procedimento de mastectomia, seja parcial ou total, em reconstruir as areolas como uma ação mesmo, né, e mas hoje a gente faz esse trabalho para essas mulheres o ano inteiro. É, a gente sabe sim de casos que o parceiro abandona a mulher que passa por esse procedimento, muitas vezes abandona durante o tratamento, porque ele não sabe lidar com aquilo, ele não consegue. Sinceramente não dá nem para entender, né? porque parceiro que é parceiro fica junto, mas é, acontece sim, porém a maioria dá a volta por cima, faz do que não agrega e faz tudo por si, né? Pro seu próprio bem. Empoderamento feminino para mim é a liberdade de você fazer o que você quer, o que te faz bem, o que te agrega, o que te deixa feliz.